O Bitcoin está cotado agora em 42.300 dólares, numa região bem complicadinha aqui agora de operar e com muita manipulação aí no mercado, pessoal. A China contra-atacando aqui agora nesse momento. Então a gente vai dar uma olhada aqui no curto prazo o que, que a gente pode esperar. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Vai ser um vídeo de update aqui do que eu falei ontem para vocês, tá? Acho que o vídeo de ontem ficou bem importante. conselho vocês a olharem. Eu mostrei que é ah, os ciclos do Bitcoin, os suportes históricos aqui de Fibonacci, né? E a média de 50 semanas, que é uma média muito importante que a gente não pode perder, tá bom, pessoal? Então não se esqueça aí. Quem já está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixa seu like para apoiar, isso aqui é muito importante. E quem chegou aqui agora, aconselho você a se inscrever para poder acompanhar as análises. E também participe aqui ó, do grupo do Telegram, são mais de 13.400 pessoas no grupo, vale muito a pena aí, final de semana o grupo bomba aí, pessoal trocando bastante ideia, tá? Então pessoal, vamos dar uma olhada aqui primeiro aqui no curto prazo, o que está me preocupando um pouquinho com o Bitcoin é o seguinte, ó. A gente tem aqui agora, sempre assim a gente tem a correção do Bitcoin, né? A gente teve, perdeu essa região de novo aqui de retração Fibonacci, ó. Desse, comentei para vocês ontem sobre isso, né? Então, desse topo aqui até esse fundo, ó, a gente teve uma rejeição de novo na região de 618 aqui próximo, tá, pessoal? Então, a gente teve mais, a uh, mais porrada aqui do Bitcoin. Uh, bom sinal aqui que a gente não acabou não fazendo até o momento, né? Um fundo aqui mais baixo, né? Mas o que tá me botando aqui, deixando um pouquinho preocupado, pessoal, é o seguinte, ó. A gente tem então sempre que a gente tem uma, um volume aqui de uh, a gente tem uma, uma queda do preço, o volume aqui é muito forte aí né? na correção aqui na, na subida, né? A gente tem um volume mais fraco, né? Então isso aqui mostra para mim que a gente poderia, então, agora nesse momento, ver mais queda para o Bitcoin, tá? É, obviamente pessoal, eu acumulei na região dos 40 mil dólares, tá? É, consegui acumular legal. E agora é o seguinte: o Bitcoin poderia buscar regiões mais abaixo, a região dos 37, 37 mil dólares, que poderia. acontecer tá pessoal, é... seria aqui o melhor o melhor suporte que a gente poderia ter para o Bitcoin, tá? Seria a melhor compra inclusive, a mais arriscada, mas a melhor compra possível, né? Por que pessoal? Essa região aqui né do 57 é a região aqui do Golden Pocket, inclusive, né? Então a região de Fibonacci 618 aqui, né? Então a puxar aqui agora desse fundo aqui, ó, até esse topo a gente pode ver que essa região aqui do 618 6... e 65 aqui, que é a região de Golden Pocket, ó é a melhor compra possível o Bitcoin aqui, pessoal, tá? Então até botar aqui, ó, essa região aqui, se o Bitcoin pegar, né? Essa aqui vai ser a melhor compra possível de ser feita, tá? E é o suporte que, na minha opinião, muito importante a gente tem que ter, tá? E na minha opinião, a gente tem que fechar a semana aí, acima aí da média semanal de 50 semanas, média simples, tá? Que eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, tá bom, pessoal? Então aqui agora, se o Bitcoin perder, ó, se a gente perder essa região aqui dos... Dos 39.500 dólares, pessoal. Que esse suporte, inclusive, mostrei para vocês no, no vídeo lá que é o, é, o, é o suporte aqui do S1 do CPR mensal. Né? A gente poderia então buscar a região aqui, essa próxima, essa região aqui dos 38.300 dólares até os 37.500 uh, 37, dólares aqui, tá? Se a gente perder isso aqui, pessoal, fechar a semana abaixo disso, tá? Sinceramente, eu vou estar aqui. Um... Dizendo adeus para esse market, pessoal, vou estar aqui sinceramente, vou estar bem preocupado mesmo e vou aqui pedir as contas, porque é, o risco vai estar muito grande aí mesmo, tá? Com toda essa manipulação aí. É, e outra coisa importante também que eu quero mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje, ó, vamos voltar para o gráfico aqui no Trend View. Aliás, pessoal, essa ferramenta que eu estou usando aqui ó, é o terminal da Tani. Vale muito a pena vocês baixarem. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode operar e fazer todas as análises aqui, operar direto desse, desse terminal. Você pode conectar com várias exchanges, são mais de 20 exchanges que eles têm, integrações, que você pode operar né, direto as exchanges aqui desse terminal. Então, para mim aqui me ajuda muito, porque não preciso ficar logando em um monte de exchange, se a exchange sair fora do ar, eu consigo ainda, ainda fechar a operação. Então, eu aconselho vocês aí, baixarem a baixarem o terminal da eu vou deixar o link aqui abaixo, beleza? Vamos entrar aqui, então, no Trading View, pessoal. Vou dar uma olhadinha aqui no Trading View. Quero mostrar para vocês, então, o que é importante aqui, essa média. né? Ah, bom, primeiro é SP500, pessoal, quero comentar para vocês aqui, tá? Essa região que está aqui nesse P500 é muito importante a gente conseguir agora aqui romper para cima, né? Fazer essa, essa, essa recuperação aqui em, forma, em V, porque a gente está chegando aqui na região pessoal, ó, bem importante que é a região de 618, tá? De novo, então aqui essa região que agora a gente tem que conseguir romper aqui essa região aqui acima, ó, conseguir ficar acima idealmente aqui da região dos 4480 pontos aqui. Senão é uma coisa pode ficar feia para o mercado em geral, tá? A gente pode acabar fazendo fundo mais abaixo aqui também, tá bom? Então fiquem atentos aqui agora com as SP500 final de semana, tá? É setembro, mês complicado aqui em geral, né? Agora com o Bitcoin especialmente. Então se esse SP500 vier mais correção, pessoal, a coisa pode ficar bem complicada mesmo, tá? Então uh, preparem vocês aí, inclusive Stop Loss, Avalinho, a melhor região. Para mim, abaixo é ali dos 37 mil dólares, né? O Bitcoin, botaria um pouquinho mais abaixo, a gente pode ter beliscadas ali, né? Então se a gente começar, uh, tiver correção forte da SP500 aqui, é, o mundo vira abaixo pessoal para mim a gente tá aqui agora nesse momento uh, né poderia estar tá dizendo adeus pro, pro, pro esse bull market tá mas como é o mês de setembro tem muita manipulação muita né uh, é sempre assim pessoal eu mostrei inclusive para vocês ontem no, no vídeo né setembro é sempre um mês complicado na história do Bitcoin tá então nesse momento aqui agora eu tô uh, acreditando a gente ter suporte ali nessa nessa região dos, dos 40 mil até os 37.500 pessoal essa região de suporte aí tá? para mim é uma boa região fazer um dólar costa-average de Bitcoin, tá? Tentar acumular nessas regiões aí pra gente poder, uh, né? Tentar surfar uma onda do Bitcoin rompendo aí a região de 65 mil dólares, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver, acompanhar aqui agora o final de semana. Eu vou atualizar vocês aí à medida do possível, tá? Se não se não conseguir fazer pelo computador aqui, eu vou fazer pelo celular. Vou continuar fazendo vídeo pelo celular também, tá? E vamos lá, pessoal. O que tá me botando risco também aqui agora no mercado, que tá, com, que tá me deixando um pouco receoso, pessoal, ainda é a dominância do Bitcoin, tá? A dominância aqui agora... É, na minha expectativa aqui agora, pessoal, a gente tem que começar a fazer aqui uma tendência de alta para dominância, tá? Porque senão a coisa pode ficar bem complicada. Então, começar a fazer aqui, ó, fundos ascendentes para a dominância seria bem importante, né? Porque se a gente começar a cair muito forte aqui agora, pessoal, na minha opinião, isso aqui é, é um sinal muito bearish para a gente aqui agora, tá? Então, eu quero ver a dominância Bitcoin voltando a subir, com o preço subindo também, tá? Isso seria um sinal... Muito bom aqui, né? e, e possivelmente isso acontecer, na minha opinião, aí uh, se a gente não acontecer isso aqui nos próximos dias, pessoal. Aí até o dia 27 de setembro, né? a coisa pode ficar bem complicada. Aí tá, então acompanha esse pequeno, a dominância também. Tá, e eu mostrei para vocês no vídeo de ontem essa média aqui de 50 semanas, pessoal. Tá, a média de 50 semanas, a média muito importante. Quem não assistiu o vídeo de ontem, aconselho a assistir, tá? Porque a gente teve aqui, ó, nos últimos ciclos aqui do Bitcoin, a gente teve. Essa média de 50, 50 semanas é uma média muito importante de suporte. A gente teve suporte aqui, o Bitcoin subiu. esse aqui foi lá em 2014, o né? Bitcoin subiu, teve suporte. Quando ele rompeu para baixo essa média de 50 semanas, ó, a gente viu, entrou no bear market. Né? Aqui também, ó, 2017, 2018, na verdade, né? a gente teve suporte na média de 50 semanas. E ele acabou, então, perdendo essa média aqui, ó, a gente entrou, então, no bear market. Né? E agora, pessoal, a gente está aqui nesse momento, né? aqui nessa região, também buscando suporte a essa média que está aqui agora, nesse momento, na região dos 38.600 dólares. Se a gente perder aqui, fechar a semana aqui abaixo, pessoal, tá? a coisa pode ficar extremamente complicada para o Bitcoin. O que está que me deixando né, otimista com o Bitcoin aqui agora é o seguinte, a gente está aqui ainda numa região próxima da Rave, né? a gente não está tão afastado da Rave assim como a gente estava aqui antes. Ó. Então a Rave foi aqui, por exemplo, a gente teve essa... O fim do bull market aqui, ó, foi um período bem mais afastado da Rave. A gente está muito próximo aqui, ó, da Rave nesse momento, né? Assim a gente olhar também esse último ciclo aqui, ó, a gente teve um, um afastamento da Rave aqui, ó, muito. Uh, foi muito longe aqui da Rave também, tá? Então, para mim, pessoal, a gente poderia estar tá aqui, na minha opinião, a gente estaria pro Bitcoin aqui agora, nesse ciclo, nessa região aqui mais ou menos, tá? Seria mais ou menos essas regiões aqui, ó, tá? Que eu tô aqui agora acreditando pro Bitcoin, tá? Porque a gente está muito próximo aqui da Raven, que é o momento. Que, que, que é o que inicia aí, né uma, no, uma nova fase para o Bitcoin, tá? Então, inclusive, eu mostrei para vocês no vídeo de ontem, esses suportes aqui, né, os suportes de, de Fibonacci, né? Deixa eu puxar aqui de novo. Essas regiões aqui de Fibonacci, que a gente teve suportes muito importantes em toda a história aqui do Bitcoin. Ó. Então, vamos tirar essa média também que não está ajudando. A gente, tem, a gente pode ver que cada setembro, aqui a é julho, ó, julho de 2000 e, uh, 2013, aqui a é suporte nessa região de Fibo, que é 1.272%. Depois aqui, pessoal, a gente teve aqui também, ó, né, julho de 2017, suporte também na região aqui de 1.272. E agora aqui também, ó, julho de 2000, julho de 2021 aqui, ó. Então, suporte nessa região de 1.272. Então, para mim, pessoal, tá, se o Bitcoin repetir a história aí, na minha opinião, a gente vai buscar pelo menos os 100 mil dólares até o final do ano, tá? E a minha expectativa é esse bull market, o Bitcoin, buscar os 200 mil dólares. Já mostrei para vocês em outro vídeo, tá? Então, vou acompanhar aqui agora essa média aqui, a danada dessa média aqui de 50 semanas, tá? Muito importante acompanhar o fechamento da semana aqui. tá? Então, domingo aí, eu vou estar com vocês, provavelmente fazer um vídeo rápido sobre isso aí, tá? É, se não for domingo, final da... No começo do dia, eu vou fazer provavelmente na, no começo da manhã de domingo aí pra... pra a, final da, do, do dia de domingo para vocês aí, tá? Então, vou acompanhar de perto, tá bom, pessoal? Então, acompanha a SP500, a dominância do Bitcoin e vamos acompanhar de perto aqui agora, porque o Bitcoin poderia, então, buscar regiões aqui mais abaixo, tá? E para mim seria uma excelente oportunidade de compra, botem horas de compra aqui nessa região até aqui, tá? E também avalia, de repente, de botar um stop loss aqui na região aí abaixo dos 36 mil dólares, pode ser um, um bom stop loss aí é, para o Bitcoin, quem, quem aí conseguiu acumular regiões aqui, por exemplo, nessa faixa aqui como eu, tá, pessoal? Acumulei bastante aqui Bitcoin, então, para mim aqui agora, né, obviamente eu fiz algumas uh, vendas aqui também, tá? Mas se o Bitcoin começar a perder essa região aqui, ó, essa região dos 30, 37 mil dólares, eu provavelmente vou começar a vender aqui, né, abaixo dos, dos 36 aqui para poder proteger meu capital e vou ver o que acontecer, tá? No curto prazo aqui agora, pessoal, o que, que é importante a gente olhar aqui também, né? Se o Bitcoin começar a, ter, começar a ter força, é importante romper essa LTB LT, uh, aqui, tá? Nesse momento aqui. Então, eu estou acompanhando essa LTB aqui agora, tá? Está aqui de amarela para vocês. Acompanhe essa LTB. A gente tem que romper essa LTB com força aqui, tá? Para poder ter esperança aqui de fazer, né? Buscar uma nova... Uh, romper aqui, fazer um pivô de alta nessa região. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo vocês aí um bom final de semana. E a gente se vê aí muito em breve. Um abraço.